Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal onde nós vamos falar sobre diversificação de renda. Eu falei que nós íamos iniciar esse vídeo no vídeo passado e se você não assistiu o vídeo passado para você entender um pouquinho a sequência dos vídeos que vão acontecer, eu vou deixar o card passando aqui para você, o link certinho para que você possa assistir aquele vídeo assim você vai conseguir entender um pouquinho o porquê que eu estou criando esses vídeos falando um pouco mais sobre renda. Eu iniciei o vídeo passado ensinando as pessoas como trocar alguma ideia, né? Conversando sobre como elas podem comprar um imóvel sem utilizar o financiamento. Como eu tenho falado, eu já fiz vários vídeos aqui no canal ensinando as pessoas a comprar um imóvel utilizando o financiamento, o que se fazer para ser aprovado no financiamento. E você pode utilizar esse poucos conhecimentos que eu vou compartilhar aqui com você, para até não só comprar um imóvel sem financiamento, mas às vezes também até dar uma entrada maior, conseguir juntar um pouco mais de dinheiro para dar um maior valor de entrada e conseguir ser aprovado aí muito mais fácil no financiamento. Bom mesmo se você conseguir utilizar esses pequenos conhecimentos que nós vamos falar aqui nos próximos vídeos, para que você possa juntar aí um bom dinheiro, conseguir ter aí um bom rendimento, vamos dizer assim, para comprar o seu imóvel praticamente à vista. Antes de mais nada, eu quero deixar um aviso aqui, e para algumas pessoas, né, que eu não sou formado em economia, em contabilidade, nada voltado a esses, a, a dinheiro, né. Tudo que eu vou ensinar aqui, eu tenho aprendido praticando, fazendo, buscando meus conhecimentos na, da forma que, um a um mesmo, pela internet, com amigos, escuto, leio o livro... Vejo vídeos, então eu quero apenas compartilhar e tentar ajudar pelo menos uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, tá bom. Se você tem uma informação muito maior do que eu a respeito desse assunto, poxa, parabéns, informe seu canal aqui, eu quero ir lá também compartilhar, ver e aprender com você. O meu intuito aqui é simplesmente ajudar as pessoas pelas coisas que eu tenho feito, pelas coisas que eu tenho praticado e tem dado bastante resultado para mim. Olha gente, para gente começar a falar um pouquinho aqui sobre este assunto, eu preciso trazer vocês aqui para a tela do meu computador. E só para a gente relembrar o que nós falamos no vídeo passado, lembra que nós comentamos sobre é, a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de diversificar nossas rendas é saber o quanto a gente ganha. A segunda coisa, ação, né? É listar as saídas de dinheiro. A gente ter um saldo positivo, ou seja, tendo um saldo positivo utilizar esse dinheiro para a gente é, pagar as nossas dívidas, né? para começar a lucrar, ter um saldo para a gente começar a trabalhar isso. Depois, a, a quarta ação era ganhar mais, ou seja, aqui nós vamos entrar em alguns detalhes em outros vídeos para dar opções de, de, de renda, para você somar as rendas, a importância que tem você não depender apenas de uma renda é fazer o dinheiro trabalhar para você e investir aí o seu dinheiro que é o que nós vamos entrar agora no assunto da diversificação de renda vamos lá gente então entrar para esta outra entrar aqui na nessa parte do vídeo onde nós vamos falar diretamente sobre a diversificação de renda eu quero mostrar aqui para vocês que existem algumas formas para a gente diversificar as nossas os nossos rendimentos ou seja o nosso lucro é, aquilo que sobrou do nosso salário e aquilo que nós estamos acrescentando vamos dizer assim é com outros outras fontes de renda tá então tudo que você conseguiu juntar agora nós vamos partir vão partir ele em alguns pedaços para colocar ele em várias prateleiras e essas prateleiras nos dar aí melhores rentabilidade melhores é, rendimentos vamos dizer assim Pra falar a verdade, eu, pode parecer incrível, mas eu ouvi essa expressão de não colocar todos os ovos na mesma cestinha, há muito tempo atrás, através de um amigo meu que era dentista, e ele estava montando um negócio de pet shop, e eu falei, poxa, mas o que, que isso tem, tem a ver? Ele falou, cara, nunca deixe o teu dinheiro apenas em um só lugar. E também nunca tenha uma fonte de renda apenas, tenha várias fontes de renda e diversifique. E aquilo ficou na minha cabeça e algum tempo atrás eu comecei a colocar isso em prática, que é por isso que eu estou criando esse vídeo. Existe então... Aqui algumas formas para você particionar, parti, partir o sua, os seus lucros e para obter mais lucros. Que é investir em renda fixa investir em renda variável. Tá? O que é renda fixa, Guimarães? Bom, renda fixa nada mais é do que você colocar o seu dinheiro num lugar e saber exatamente é, o quanto você vai receber lá na frente é uma forma segura de você colocar o teu dinheiro, mas quando a gente trata de investimento, tudo aquilo que é mais seguro e mais confiável, você ganha menos é, com isso, tá? Quanto mais for flexível e variado, você ganha mais. É assim que funciona. O mercado mas falando aqui sobre renda fixa para o vídeo não ficar muito grande existem algumas formas de você investir em renda fixa que são títulos do governo títulos bancários e também títulos de empresas privadas tá quais são as diferenças entre ele e quais são esses títulos aqui vamos lá título do governo são títulos que são seguros tá? Eu posso dizer para você e rentáveis e ele é seguro porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Guimarães, se eu comprar um título do governo, quer dizer que o governo está devendo para mim? Sim, são papéis de dívidas públicas, então o governo sim deve para você. E se o governo quebrar, o que, que acontece? Gente, se o governo quebrar, se você tiver não tiver dinheiro no governo, tiver o dinheiro bancário, por exemplo, em títulos bancários, o banco já quebrou há muito tempo. tá? Então por isso que o governo é um, um título onde... Atrai muito mais investidores e por ter uma boa rentabilidade, muito melhor do que a poupança, tem atraído bastante investidores, tá? Então aqui existem, aqui eu até deixei uma observação, são títulos, são papéis de dívida pública, tá? Tem melhor rendimento que a poupança, é segurado pelo Tesouro Nacional e depois eu vou falar algumas observações sobre esses títulos. Quais são esses títulos, Guimarães? Bom, existe o título pré-fixado, pós-fixado e o híbrido o que, que é o título pós fixado ele já está dizendo aqui é um título onde você compra um papel de dívida pública e você Está atrelado esse, esse pagamento à taxa Selic e você vai receber, ele tem um prazo tá, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende qual título você quer investir, e você vai receber atrelado à taxa Selic, ou seja, se a Selic estiver valendo 2,75 como na, no, na data de gravação desse vídeo, e ele estivesse lançando hoje, você receberia nos anos que teve inteiro o 2,75, tá? Se ele estiver valendo 10, você vai estar tá recebendo 10% da taxa Selic. Tá? o pré-fixado já está dizendo, você fixa agora quando você compra, você vai comprar um título que vence daqui a dois anos, e, então hoje ele está valendo, por exemplo, ele vai te pagar apenas uma taxa de 5.5%, uma boa taxa ao ano, ótimo, sensacional, só que tem um detalhe, se a inflação estiver lá em cima, os 5.5%, pode ser que não seja uma boa, e o híbrido, como o Gil mesmo está dizendo, é uma mistura entre o o pré-fixado e o pós-fixado, então é o, por exemplo, o tesouro IPCA, o tesouro IPCA, ele é um tesouro que tem é, uma, ele é garantido lá pela, pela inflação, IPCA nada mais é do que eu até deixei aqui ó, na descrição, é o índice de preço ao consumidor, é um nome bonito para falar que é a inflação, mais uma taxa de juros, que você vai receber lá no vencimento. É importante dizer que todos esses títulos aqui, eles têm uma liquidez muito boa, ou seja, é o dia que você fez de mais um, ou seja, você é, precisou do dinheiro hoje, você fez dentro do horário bancário ali, 3 horas, por exemplo, acho que até as 3 horas, horário bancário acho que vai até as 4 horas, certinho, você consegue receber esse dinheiro e no outro dia, a partir da meia-noite, já vai estar tá na sua conta, tá? Então é muito melhor do que a poupança, você recebe muito mais do que a poupança e você tá garantido ali num investimento de renda fixa do governo. Mas também existe o, a renda fixa de títulos bancários. Como é que funciona? Aqui você vai entender um pouco melhor o porquê muitas pessoas me perguntam, às vezes eu acabo nem respondendo lá, porque tantas coisas, por que a taxa Selic está a 2% e por que os juros... Dos bancos de investimento de, de empréstimos de financiamento habitacionais e outros tipos de investimento, taxa de, de, do cheque especial não acompanha então a taxa Selic. Você vai entender exatamente aqui como isso funciona. Bom, títulos bancários, na verdade, são os ativos de renda fixa emitidos pelos bancos, obviamente, com o objetivo de levantar o capital do banco. Então, só para você. É, já, já deve estar tá entendendo, quando você compra um título bancário, o banco deve para você. Então, os investidores que compram esses títulos, vamos lá, se eu sou um cara que compra um título do banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco que vai emprestar o dinheiro para você através de um financiamento. Como o banco precisa me pagar uma taxa de juros, ele não pode simplesmente atrelar os meus juros no mesmo juros que eu recebo para você que vai pagar, senão ele não tem lucro, o banco vive de lucro, entendeu? Porque que as taxas do do do, da, do teu é, financiamento habitacional, que você tá pagando hoje lá 6,9, ele, na verdade, não consegue chegar a 2,75 que hoje está a Selic, porque eu vou receber uns um juros a respeito disso. O banco precisa receber de você uns um juros para poder me pagar. Então é assim que funciona, não existe almoço grátis, tá? Claro que, na verdade, os bancos... Tem uma outra forma de trabalho, essa aqui é só uma forma mais amadora, vamos dizer assim, para você entender o funcionamento. Desse, da questão dos títulos e de como você vai investir, tá? E, na verdade, todos esses títulos bancários, você pode ficar tranquilo que tem a segurança e a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até 250 mil a cada, em cada corretora que você tem, você vai ter lá a garantia que, se por acaso aquele, aquela é, operadora lá Quebrar ou falir, você vai ter esse dinheiro de volta, tá? Você tem até quatro é, em quatro operadoras. Então, se você, por exemplo, tem 500 mil, bota 250 mil em uma, 250 mil em outra, porque se por acaso quebrar, o, o, o FGC vai garantir de uma operadora e da outra operadora. Beleza? Então vamos partir aqui, quais são esses títulos Guimarães bancários? Bom, você já deve ter ouvido falar, às vezes quando você chega lá no teu, no teu banco, o teu gerente quer te vender um CDB, um investimentozinho, quando você deixa lá teu dinheiro na poupança, ou quando você recebe um dinheiro. Que que como é que isso funciona? Bom, CDB, LCA, LCI, LF e LIG, o que, que são essas siglas? Bom, eu deixei aqui. Na verdade, o CDB é um certificado de depósito bancário, que é um dos títulos mais conhecidos pelos investidores brasileiros, pois ele, ele é oferecido por quase todos os bancos. Todos os bancos têm esse, esse investimento aqui para poder te oferecer. Interessante nele é que ele tem a tributação, sim, de, de 22,5% de imposto de renda, igual lá os títulos é, públicos, tá? Mas conforme o tempo que você vai passando com esse, com esse título, ele vai diminuindo e chega até 15%, tá? Ele tem uma rentabilidade também interessante, tanto pré-fixada, pós-fixadas e híbrida. Então, a ah, Guimarães, eu não quero investir no, no Tesouro Direto, eu não quero dar dinheiro pro governo, eu não gosto do governo, quero fazer isso no banco. É possível? É, vai pro CDB, tá? E o LCA, Guimarães, o que que é? O LCA são... Letras de crédito agro, é, agrone, de agronegócio, tá? Precisei ler aqui porque me falhou a memória. Ou seja, você vai emprestar dinheiro para o banco, emprestar dinheiro especificamente para uma determinada operação que é na agronomia, tá? São títulos também que, que tem uma boa rentabilidade e um detalhe importante nesse título igual ao outro que nós vamos ver ali, que é o LCI, que ele não tem imposto de renda olha que legal Se você investe lá 10 mil reais por exemplo num num fundo desse você todo o, tua, o teu lucro ali que você tem você não vai pagar nada de imposto de renda interessante né mas você precisa simplesmente comparar a questão da taxa que você vai estar tá recebendo no lca e a taxa que você vai estar recebendo num CDB. Por isso é importante buscar informação, porque por mais que você esteja pagando o imposto de renda, às vezes se você for deixar teu título até o final para pagar 15%, você ganha muito mais num CDB, às vezes, do que num LCA, tá? O LCI, o que que é? O LCI, assim também como o LCA, não tem... É, imposto de renda, não tem incidência de imposto de renda, e é uma letra de crédito imobiliário, ou seja, é, são títulos que são oferecidos aí para levantar um capital para a questão imobiliária, exatamente para utilizar aí no teu crédito imobiliário. Então, se eu compro muitos desses títulos aqui, na verdade, vamos supor que sejam aí 10 milhões de pessoas que compram esse título de título e emprestam dinheiro para o banco, né? O banco vai utilizar isso, pra te emprestar dinheiro, depois quando você paga, ele recebe a parte dele e passa pra gente que investe nesse tipo de, de, de papel, tá? O LF é uma letra financeira, é um outro título também de renda fixa que tem o objetivo de atrair o capital para o banco, tá? Para financiar, na verdade, aqui as atividades do banco, tá? Muito provavelmente aqui é o crescimento do banco, ampliar... Agência, esse tipo de coisa aqui, tá? É, é, existe um valor mais alto, obviamente você vai estar emprestando para um banco um valor, então ele quer que você empreste esse valor para ele, ele vai te pagar um pouco mais do que as outras, mas aí lembrando sempre daquela ideia de que quando você tem um maior rendimento, existe um risco aí, por mais que seja uma renda fixa, um risco um pouco maior. E, e aqui nesse caso, muitas das vezes nem eu consigo comprar né esse tipo de título porque para você emprestar dinheiro para esses caras aí para os bancos você precisa emprestar muito dinheiro então não é 10 mil 15 mil 30 mil é a partir eu deixei aqui ó de 150 mil reais para ganhar aí um, um, um valor aí um pouco maior tá e aí claro quando você empresta um montante de dinheiro você vai ter aí também um uma cobrança de imposto de, de renda mas essa cobrança aí é na verdade tem que ter um prazo né? você vai ficar um prazo você não pode tirar antes vai pagar apenas 15% de imposto de renda, tá? E o um outro título aqui que eu acabo nem entrando muito em detalhe é o LIG, tá? Que eu não gosto de falar nele porque ele não tem garantia, tá? Então ele é um título de letra imobiliária de garantidas é, em espécie de investimento aí relativamente novo, esse investimento, só que ele não tem a garantia do FGC. Então nem vamos entrar em detalhe aqui nesse, nesse título porque o que eu quero passar para você é ter diversificação de renda, mas você tem a segurança de colocar tua sua renda e você conseguir ter aí retornos interessantes, tá? Bom, eu quero falar aqui sobre, eh, antes aqui também, sobre os títulos privados, que é possível você também fazer em renda fixa para títulos privados. Mas como o LIG, ali, o LIG, é essa sigla, tem um detalhe. Quando você investe em, em renda fixa, para empresas chamadas aí de debentures, né, debenture, você não tem a garantia do FGC, tá? Então na verdade aqui é você acaba é, não tendo essa proteção. Porém, porém você recebe aí às vezes um pouco mais de rentabilidade. Por isso quando você entra nessa área você precisa conhecer, não, na verdade não precisa você saber tudo, ser super inteligente, porque eu não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa inteligente, eu, eu me considero uma pessoa esforçada, vamos dizer assim, sou um cara completamente desligado, falo uma coisa, eu tenho que escrever, então qualquer pessoa consegue, não é difícil, desde que na verdade você tenha anotação de tudo, você não precisa fazer em todos eles, você pode fazer em apenas alguns, né, para que você possa ter uma diversificação, mas é interessante você ter este conhecimento, entender um pouquinho sobre esses investimentos para que você, quando alguém te oferecer alguma coisa no banco ou você vai mesmo fazer os seus investimentos, você consiga saber discernir o que é bom e o que é ruim. Acontece muito e, e é comum eu ver amigos meus que vão até o banco, ah, vou, falar, vou falar muito distante, meu pai é, recebeu um dinheiro da, da, da, do seguro de vida da minha mãe que faleceu aí Há alguns anos atrás, e não tem conhecimento de nada. Então você entra lá o dinheiro na tua conta corrente ele joga para poupança. Aí o gerente tá lá, o gerente vai te oferecer o quê? O gerente ele tá ali como um vendedor do banco, então ele vai, ele tem metas a cumprir. Então se para ele ele precisa ter uma meta de colocar 200 mil em CDB e você tem 200 mil na sua conta, ha, adivinha qual que ele vai oferecer para você? O CDB. Às vezes nem é a melhor opção para você, você poderia estar investindo em uma outra opção, aí, em uma outra renda, e você ganhar muito mais, mas as pessoas acabam confiando aí, não falando mal, obviamente, dos gerentes de banco, existem muitos gerentes éticos, profissionais, obviamente, mas existem as metas e a gente sabe que os, que os gerentes acabam empurrando um pouquinho, puxando aí para o lado do banco, porque ele é funcionário do banco, então ele não vai defender uma outra instituição, ele vai defender o banco, tá? Então é importante você ter este conhecimento. Bom, é, existe também agora aqui a renda variável, onde eu vou deixar para falar um pouquinho sobre ela num outro vídeo, porque senão fica muito grande aqui, até mesmo para subir o vídeo e fica muito cansativo, porque realmente... É um vídeo mais detalhado é um vídeo mais explicativo e realmente você precisa aí um pouquinho esfriar a sua cabeça pensar renda fixa o que é renda fixa conseguiu entender qual é, o que é renda fixa Aí no outro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as rendas variáveis que particularmente eu acho a melhor do que a renda fixa tá mas sobre isso nós vamos falar no último vídeo bom existe uma grande diferença aqui que eu também vou falar no último vídeo no próximo vídeo que é sobre renda variável porque se eu falar as diferenças aqui obviamente você não sabe o que ainda é uma renda variável acredito eu que alguns não saibam outros provavelmente já saiba e também já vai saber identificar aqui qual que é essa diferença, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, se você acredita que esse vídeo possa ajudar outras pessoas, se ele abriu a sua mente, deixa o like aqui embaixo para mim, se inscreve no canal, acione o sininho para você receber aí as notificações quando eu postar as sequências dos próximos vídeos. E você, claro, lembre sempre que o intuito deste vídeo é ajudar você a ter melhores rendimentos, não só para comprar o seu imóvel, à vista mas como você ter melhores rendimentos para poder pagar maior entrada financiar menos e alcançar o seu objetivo que é comprar o seu imóvel realizar o sonho e da casa própria tá bom vou ficando por aqui vejo você no próximo vídeo tchau tchau